Eu deixei a desejar um ponto, que é falar sobre um dos pilares importantes para as pessoas que precisam comprar imóveis. E quando você vai, vai comprar um imóvel, você está sempre baseado em três pilares. O primeiro pilar é a sua saúde financeira, você precisa ter uma boa saúde financeira. O segundo pilar é você ter o um nome limpo. Né? Obviamente um está ligado ao outro Você vai perceber E o terceiro pilar é sobre renda Bom pessoal cara, Vou mostrar para vocês São 6 horas 6 horas e 15 minutos Vou mostrar para vocês Que hoje eu não consegui dormir cara Me revirando na cama direto eu vou te mostrar o motivo pelo qual hoje eu não consegui ir dormir. Eu tô chegando aqui pra mostrar pra vocês. Eu não vou conseguir virar a câmera. Vou mostrar daqui mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem ali, ó. ó tá vendo ali? Essa casa branca ali. Tem um carro vermelho parado na frente lá. Ali é o Café de Lamborghini. Por que, que eu não consegui dormir essa noite? Velho? Eu que já tá lá bombando as músicas, mas, porra, não tem como. Quando você é noivo, namorado, casado, não tem como você frequentar esses lugares. Cara, é noite bombou. <risos> Mentira, obviamente que eu tô brincando. É óbvio que eu... Não é nem meu estilo estar tá ali naquele, naquele lugar. E eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês porque hoje é meu último dia aqui nesse hotel. E hoje a noite me incomodou demais, demais com o assunto que eu preciso compartilhar com vocês aqui. E deixa eu falar com vocês, aqui no canal eu tenho, pra quem não me conhece, meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis, sou empreendedor e especialista em ajudar as pessoas a conquistar um imóvel, a ser aprovado no financiamento. E aqui no canal eu sempre fiz conteúdos falando sobre bancos, sobre, sobre crédito bancário, né? qual o melhor financiamento, como você vai conseguir o seu financiamento, como escolher o melhor banco, como escolher o corretor, como escolher o imóvel e eu percebi, né, ao decorrer do tempo, que todos os vídeos que eu venho falando e venho ajudando, eu deixei a desejar um ponto, que é falar sobre um dos pilares importantes para as pessoas que precisam comprar imóvel. E quando você vai, vai comprar um imóvel... Você está sempre baseado em três pilares. O primeiro pilar é a sua saúde financeira. Você precisa ter uma boa saúde financeira. O segundo pilar é você ter o nome limpo. Né? Obviamente um está ligado ao outro, você vai perceber. E o terceiro pilar é sobre renda. Né? Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Porque tem muito conteúdo legal. Puta, tá chegando chudando a cacete aqui. Eu queria ir ali na, na piscina mostrar para vocês ali. E gravar um videozinho ali, que é bem legal. Mas se eu for ali, eu vou tomar um caldo de chuva do caramba. Então eu vou gravar daqui mesmo. E eu queria falar com vocês justamente sobre esses três pilares. No canal tem vídeo sobre te ajudar a ter uma boa saúde financeira. Eu falo muito sobre como você investir o seu dinheiro, como você economizar o seu dinheiro, como você pode plane se planejar para comprar o seu imóvel, e ganhando até mesmo mil reais, isso mesmo, procura no canal, tem muito conteúdo interessante para você a respeito disso. Falo também como você pode limpar o seu nome, como, como funciona é, é, a questão do score, como você pode aumentar o seu score para conseguir o financiamento, mas sobre renda eu não lembro de nenhum vídeo, que fala sobre como ajudar as pessoas a terem renda. Então, se você quer saber um pouco mais sobre como você pode ter uma boa renda para conseguir realizar o seu sonho de comprar o seu imóvel, fique comigo no vídeo de hoje até o final. E se você gostar, não deixe de, de clicar em like, em gostei do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal também e de acionar o sininho, porque você me ajuda a crescer dentro da comunidade. Por que, que eu estou te falando isso? justamente para trazer um conteúdo para vocês sobre renda eu procurei eu procurei muitas coisas na internet já há alguns meses é, em, em levantar em buscar e eu me senti como você né que está aí me assistindo hoje é, desse lado da tela veja bem tive meus preconceitos vi pessoas que estão começando no mercado no, no YouTube hoje falando sobre sobre a questão de renda sobre a questão de, de investimentos e tive sim aquele preconceito de olhar um canal e falar mas e fala, cara, o cara tá começando agora, não tem, como, não tem como me dar essas explicações, não vou dar like, mas aí comecei a cair num vídeo de um cara que eu gostei pra caramba, e o conteúdo do vídeo me chamou atenção, e eu comecei a consumir, dei um like no conteúdo do cara lá, consegui, é, gostei do que ele tava me dizendo, né, e o que, que aconteceu? Ele começou a me perseguir, começou a aparecer alguns conteúdos importantes pra mim naquela... naquela naquele tipo de assunto que justamente estava pesquisando e procurando trazer para vocês esse tipo de, de material porque como é que eu ia conseguir mostrar para vocês a renda se eu só trabalho com venda de imóveis né? eu vou ensinar vocês a vender imóveis? vocês vão sair vendendo imóveis? não, não é assim que funciona né? e precisava ter uma coisa, uma renda extra né? uma, uma, uma algo que pudesse realmente ser verdadeiro, ser fiel e pudesse trazer para vocês, e aí eu gostei do conteúdo, dei um like, depois apareceu outro vídeo para mim dei um outro like no vídeo dessa pessoa, desse canal, comecei a, a, a consultar e consumir o conteúdo dele e vi que esse cara tinha um curso e comprei o curso desse cara, e comecei a fazer o curso desse cara, mas não com muitas esperanças, né? Comecei a fazer o curso Fiz a primeira semana, apliquei o que ele estava me ensinando lá Não deu certo na primeira semana Ou seja, não é que não deu certo Não tive o resultado esperado na primeira semana Começou a segunda semana Algumas coisas aconteceram no início da, primeira, da segunda semana E também não tive resultado Só que no final da segunda semana Começou a aparecer isso aqui que vai estar tá aparecendo para vocês na tela Pingou esse resultado Falei, pô, legal, foi sorte Apareceu esse, essa, esse resultado E vamos ver, então, se amanhã Como ele está dizendo, se realmente aparece E o que ele prometia era um resultado Todos os dias Todos os dias ia ter um resultado E começou a pingar isso aqui, ó tem um pingo esse, pingo esse aqui também, começou a aparecer esse resultado. Aí entrou uma comissão bem gorda que foi essa daqui. Depois apareceu uma outra comissão um pouquinho maior, né, das outras que estavam acostumando a acontecer que foi essa daqui. E não acabou o mês ainda e eu tô tendo este resultado que vocês vão estar acompanhando aqui. Vocês estão vendo? Exatamente. Por que, que eu demorei para fazer esse vídeo e falar um pouquinho sobre renda com vocês? Porque eu precisava testar, eu precisava ver se realmente o negócio funcionava. E, gente, todas as pessoas que vão comprar imóveis, é, como eu falei para vocês nos pilares, elas, elas não conseguem, a maioria não consegue por causa da renda. Eu tenho recebido informações eu tenho falado com pessoas também quando eu ligo para fazer venda e oferecer imóveis, porque realmente é isso que eu faço. É, de pessoas que precisam comprar um imóvel, quer ver? Vou dar um exemplo eu liguei recentemente para uma pessoa e ela queria comprar um imóvel de 210 mil reais, só que ela tinha uma boa renda, poxa, vocês vão ver uma renda de 3.500 reais é ou não é uma boa renda? é uma excelente renda para o país hoje que nós vivemos, 3.500 reais e ela tinha uma boa saúde financeira mas ela não consegue comprar este imóvel porque para comprar um imóvel de mais ou menos 210 mil reais com 20% de ato, que é o que a construtora está pedindo, obviamente o banco está pedindo, ela precisa ter uma renda de R$4.300, mais ou menos, reais seria o desejado para que ela pudesse conquistar esse imóvel. E as pessoas deixam de realizar os seus sonhos porque não tem uma renda, uma boa renda. E o vídeo de hoje é para dar um presente para vocês, um presente no qual eu testei, usei, Estou usando, estou gostando de usar porque tem me dado bons resultados. E lá no Instagram eu tenho postado nos meus stories os resultados diários. Sempre estou às vezes conversando com uma pessoa, com meu filho. Que cai e venda todos os dias. Eu não estaria aqui neste vídeo. É, oferecendo e mostrando e querendo mostrar para vocês algo que realmente não fosse verdade, até porque minha cara está aqui no, no canal há muitos anos. E justamente este vídeo também não é para todo mundo, são apenas para aquelas pessoas que estão incomodadas com a sua situação financeira, querem mudar de vida, querem entrar um ano aí muito melhor do que passou o ano de 2020 que foi ex massacrou muitas pessoas e querem realizar os seus sonhos. Eu sei que tem pessoas que não acreditam, eu sei que tem pessoas que, que preferem, que vão dizer assim, ah, mas isso aí não funciona para mim, isso daí é, é, é pirâmide. Não é pirâmide, isso não é nada de errado, isso é um trabalho normal pela internet, como qualquer pessoa comum pode fazer. Eu tenho feito e tem dado resultado. Então eu não vou ficar revelando as coisas para quem não realmente não quer. Se você quer saber qual é este segredo que vem me dando resultado diário, eu vou pedir para você clicar no link que está abaixo aqui na descrição para que eu possa enviar pessoalmente para você. Tá? Você vai colocar o seu e-mail e o seu nome apenas. E eu vou te direcionar, vou te mandar um e-mail, lá no seu e-mail vai ter o link para você direto para esta, esta página, onde você vai saber e conhecer o meu segredo. Só o que, que aconteceu? Não é um curso, não pense você que eu vou estar te vendendo o curso agora, porque eu sei que é um curso que existe um investimento. Né? e muitas pessoas não têm. O que, que eu fiz? Esse é o meu presente para você de ano novo, vamos dizer assim, para que você possa mudar a sua vida. Eu entrei em contato com esse produtor e falei para ele sobre o meu canal, sobre as pessoas que precisam mudar de vida, precisam ganhar dinheiro, precisam ter uma renda extra para realizar os seus sonhos da compra do imóveis E veja bem, ele criou uma oportunidade, não sei se vai ficar por muito tempo isso, lá no canal, em um site dele, obviamente, né? Eu simplesmente pedi para que ele pudesse é, oferecer para vocês que estão me assistindo aqui uma oportunidade para ter, vamos dizer assim, é, uma experiência com isto, este segredo que eu, que eu tive e poder conhecer algo que pode dar uma renda melhor para elas. Ele falou, Guimarães, eu vou criar aí uma oportunidade por um tempo determinado para você indicar os seus é, os seus seguidores, os seus, os seus inscritos, as pessoas que tiverem interesse. Então não é para todo mundo e nem sei se vai estar, tá quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, disponível ainda esta oportunidade, mas se você estiver assistindo agora, corre lá no link aqui embaixo na descrição, se inscreve, é grátis, ele criou um curso grátis para ensinar um pouco daquilo que ele sabe para que vocês possam aplicar e ter uma renda melhor para mudar de vida, para conseguir realizar os seus sonhos, para viajar, para ir para um hotel, para comprar um carro, ou seja, para comprar o um apartamento, realizar o sonho de vocês. Se você quer, clica lá. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, o vídeo já está chegando aí a quase 12, 13 minutos, não quero ficar muito tempo aqui. Eu só vim realmente precisava é, gravar esse vídeo para poder mostrar, não sei se os próximos vídeos eu vou estar falando sobre isso, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho de que existe oportunidade, para que você possa melhorar de vida, assim como outras pessoas estão é, conseguindo também. E eu estou fazendo estou conseguindo mudar também, não só com venda de imóveis, realizando sonho de pessoas, mas mudar os meus próprios... É, destinos aí e a, minha, e a minha vida com os resultados que eu venho ganhando inicialmente com, esse, com essa estratégia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço do Guimarães muito obrigado a todos vocês, mais de 22 mil inscritos no canal nesse ano que se passou aí sou muito grato a todos vocês espero no próximo ano estar junto com vocês, com muitas coisas novas muitos assuntos novos muitas experiências gostosas para compartilhar também com vocês e quero ouvir a opinião de vocês sobre as, as melhorias de vidas que vocês têm lá no meu Instagram. Então corre lá, me segue no Instagram, manda um direct para mim, escreve aqui embaixo, sempre que posso leio e converso com vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fui, tchau, tchau. Mostrei pra quem queria conhecer a piscina Tá ali É uma maravilha, apesar de estar tá chovendo muito Deve estar tá pensando aí fala, puta, pode abrir bosta, né? Quando consegue vir pra praia, chove Mas é meu último dia aqui eu Já fiquei alguns dias e realmente peguei bons dias Do sol, tô todo queimado Mas se você ficou até aí, ficou curioso em conhecer Tá aí, tomei um caldo, como eu falei pra você Mas tá lá a piscina Se você quiser conhecer aqui Este hotel, venha É maravilhoso é muito bom, acredito que você também vai gostar, a única coisa é, que eu achei meio salgado, é a questão da alimentação é né? um café da manhã, 60 filas, para você tomar um café tomar um iogurte, comer uma fruta, eu achei muito pânico, acho que 35, 40 filas, que já tava de bom tamanho e é um bom valor né? o almoço então, tem se fala mas se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser vir ficar um dia aqui nesse hotel, é aqui em Santa Catarina, na praia de Jurerê Internacional. Vem que você vai gostar. Ó, tô ganhando nada de fazer essa propaganda não, hein? É apenas para as pessoas que ficaram um pouco curiosas aí pra saber aonde que eu vim passar o Natal.